galera, hoje a gente vai falar com a Amanda Fleury, repórter de games e esportes do UOL e também streamer na, tu, na Twitch e que vai me explicar sobre KDA, ou KDA que é aquele grupo de K-pop que existe dentro do universo de LOL e a gente vai falar sobre música dos games, sobre K-pop, sobre a, a banda de, de metal que existe dentro do jogo também e outras coisas, não é? É isso aí, Otávio. Olá, pessoal do Nerdice. Sejam bem-vindos a esse vídeo aqui, ó. E se prepara, pega a pipoca para conhecer o que, que é esse tal aí de banda, grupo de K-pop que tá estourando aí nos games, né? Principalmente no League of Legends. Aliás, eu sempre confundo banda e grupo, né? É, bem não, tem, tem uma grande diferença, isso é uma das coisas que mais enraivece quem é fã de K-pop, as K-poppers, né? E os K-poppers, né? Porque banda é quem toca instrumento ali, cada um, por exemplo, Beatles, né? Os caras cantavam e também tocavam alguma coisa. Já no K-pop, tem sim, tem grupos que são bandas também, mas a grande maioria são grupos, né? Musicais, todos dançam, cantam e por aí vai. A, a, música no LOL, a música no LoL é uma coisa que está desde o começo do jogo ou eles começaram a introduzir? Porque assim, eu sei que tem músicas que acontecem a cada temporada, tem essa banda de metal, né? Explica um pouco sobre esse universo musical do jogo. Então, o LoL ele já está fazendo 10 anos, está indo para 11 anos de existência do lançamento do jogo, né? E desde então, um dos seus atrativos né, são as músicas, né as trilhas sonoras do jogo que desde o começo, seguia aquela linha de soundtrack, de jogos, né? Aquela coisa mais... É... Atmosférica, ambi... sim. Isso, atmosférica, exatamente, né? E com o passar do tempo surgiram personagens com essa que, que davam brecha para essa temática mais musical, né? Como a Jinx, a Lux. E esses personagens durante o anúncio, no vídeo cinemático e tudo mais, né? Mesmo que seja um trailer pequenininho ou uma cinemática de cinco minutos no YouTube, já tinha uma trilha sonora marcante, né? Isso quando a Riot resolveu, né? trazer personagens com cantores, né, cantando as trilhas principais desses personagens, né. Mas não era uma trilha, não é uma trilha que aparece no jogo. É uma trilha, uma música é, que vai aparecer só no comercial, na propaganda de anúncio do personagem, como foi o caso da Jinx com Get Jinx, depois a, a Vi, que é a irmã. De sangue da Jinx dentro do jogo. Eu esqueci o nome da, da cantora, né? Mas aí por aí foi indo, né? Foi uma coisa atrás da outra. Foram surgindo mais personagens com outros vocalistas dando as vozes. E com isso, foi, foi se percebendo dentro do LoL que tinham personagens que davam brechas para outras oportunidades de explorar esse lado musical e outros gêneros dentro do jogo do League of Legends, como Kartus, Mordekaiser, que são personagens com essa pegada um pouco de rock, né? Mas, por exemplo, essas músicas de temporada, elas surgiram antes desses personagens, de temporadas de competição, ou elas surgiram depois desses personagens? Então, aí você já tá falando da parte dos esportes, não é? Uhum. Ah, então. Já vai fazer também uns, uns 10 anos que existem os mundiais de League of Legends. E a cada mundial é, obrigatoriamente, uma trilha sonora nova. Veja é uma o primeiro. Repaginada, desde o primeiro, sempre tem uma trilha sonora diferente, né? Uhum. Para poder é, trazer aquela emoção de Copa do Mundo, sabe? A cada uhum. Copa do Mundo tem, um, tem uma música tema diferente, né? Sim. Então a Riot investe também nessa parte musical de inovação, né, a cada mundial, aí também vem nos regionais, né, o CBLOL também tem músicas diferentes nas finais, né, dos CBLOLs que, que existem. Uhum. São tantos personagens de League of Legends, são mais de 150 uhum. personagens de League of Legends. Tipo Pokémon. Que, tipo Pokémon, que a própria Riot juntou alguns personagens com a mesma característica e criou grupos musicais, por que não, né? Então, eu acho que o, o primeiro grupo a aparecer no, no League of Legends foi o Pentakill, né? Que foi o primeiro Sim. grupo de metal da minha, do meu conhecimento de um MOBA, né? Eu não, não sei como é no Dota, mas o LoL, ele apresentou o Pentakill que é um, é um grupo, uma banda de metal que é composta pela Kayle que é, um, é uma personagem da Rota do Topo, Mordekaiser, Olaf ah, a Sona também. A Sona, ela é uma personagem que ela já é musical, mas aí eu acho que já seria um outro assunto, porque ela é, ela é uma personagem muda e ela se comunica tocando teclado. Então, Olha. todas as skills dela dentro do jogo são musicais, né? Então, ela foi também um dos primeiros personagens a introduzir essa coisa de já ter uma outra música além da música natural do jogo. Mas como é que funciona no Pentakill? Tipo... Eles são uma banda é, real que foi montada ou a cada novo lançamento muda os músicos? Como é que funciona? Não, já é uma, já é uma, uma banda já estabelecida. Eu não sei qual o andar da carruagem porque há muito tempo a comunidade pede... Uhum. Por um álbum novo. Às vezes a Riot responde ali no fórum. Novidades em breve, mas a gente ainda fica sem ter uma notícia concreta de quando que a gente vai ter um comeback do Pentakill, né? Já lançaram um álbum. Ah. E se eu não estiver enganada, na verdade, eu acho que lançaram primeiro um mini álbum. E depois um álbum grande do Pentakill com toda, com toda a coleção. Mas o que eu quero dizer é que pelo menos o vocalista, ele continua firme e forte. Tanto que uhum. ele já veio aqui o Brasil. Eu acho que... É, fazer o show de abertura do CBLOL, acho que 2015 ou 2016, né? Que isso é uma coisa muito marcante. Muitos desses cantores e muitas dessas músicas promocionais e comemorativas de Liga of Legends também apareceram em algumas alguns encerramentos e aberturas, tanto de mundiais quanto de CBLOLs, né? Dos campeonatos regionais de Liga of Legends. Depois surgiu uh, o KDA, que é o um grupo de K-pop. Você acha que isso foi muita influência de times coreanos? Qual, qual é o motivo desse surgimento? O KDA ele surgiu exatamente na mesma época em que o Mundial de LOL, em 2018, foi sediado na Coreia do Sul. Então já estava naquela hype de K-pop, aquela onda Hallyu, né? Para quem não sabe, onda Hallyu é a, é a influência da cultura pop coreana no mundo, né? Então, já estava tão inflamado, ainda está tão inflamado o K-pop, que a Riot decidiu também chamar a atenção de quem não é familiarizado com League of Legends, mas que curte K-pop, né? E foi isso que deu muito certo e que tá bombando até hoje. O LOL, ele já mostrava um pouquinho de K-pop nas animações de recálculo você vai voltar pra base, né? Você tá ali jogando, aí você dá o B, você tá voltando pra base... Muitos dos personagens, principalmente aqueles que têm uma skin ou personagens mais novos, eles costumam ter alguma, algum tipo de animação, né? Agora, a Ari, ela, ela tem vários, várias animações de recal é, inspiradas em coreografias de K-Pop, principalmente do Girls' Generations, que é um dos grupos mais célebres e maiores e mais históricos de K-Pop, né? Uh, o grupo do KDA é, é um grupo fechado que está hoje se apresentando por aí como um grupo mesmo e, e elas vão lançando as músicas como um, um grupo de K-pop, de verdade, mas que. Igual o Gorillaz, por exemplo, que usa as animações dos personagens para representar o grupo? Ou elas são realmente uh, contratadas para fazer cada, cada vídeo pela empresa? Como é que funciona? Boa, boa sacada essa sua última, é isso mesmo. É grupo <risos> com cantores para fazer aquelas músicas tipo Yarno <risos> ah! <Entendeu? risos> exatamente a Riot Games ela ela costuma ela tem esse costume né de trazer nomes grandes da indústria musical popular para fazer essa iniciativa Vingadores e gerar um conteúdo em cima disso como foi o KDA né o KDA ele foi a junção de algumas duas cantoras né que é a Mion e Soyeon do Diário, que já é um grupo que existe na vida real de K-pop, né? Também juntou com Jaira Burns, Madison Beers, que também são cantoras é, recentes né, em ascensão, mas que cantam muito bem, já são bem conhecidas, né? E deram vozes a essas personagens, né? Mas ó, o KDA não existe na vida real, não sai por aí dando show, não? elas só aparecem de verdade em, em momentos que a própria Riot te propõe, né? Que são finais de mundiais de League of Legends, ou também em agora, principalmente com os lançamentos das novas músicas do KDA. então elas aparecem com mais força ainda nos clipes, né? Entendi. E esse hum. clipe novo, More, eu gostei da música, mas teve alguma coisa, alguma ação diferente? O que aconteceu? Então, é, essa é a primeira vez agora que a gente vai ver um álbum do KDA. Antes era só um single, que era o Pop Stars, que foi é, um dos temas da final do Mundial de League of Legends de 2018, que inclusive foi sediado na Coreia do Sul. O álbum foi lançado sexta-feira, está gravando no domingo. E há uma ou duas semanas teve o lançamento do clipe do More, que eu achei maravilhoso, muito bonito. Eu gosto mais da música Stars, mas o clipe do More é sensacional. Parece o jogo Cyberpunk versão psicodélica. Tem uma pegada do Cyberpunk aí, principalmente na parte que aparece a Kali com uma moto vermelha, assim, aquelas coisas neons. É, o, o Pop Stars também já mostrava isso no clipe, uhum. né principalmente quando aparecia a personagem Evelyn, que ela é uma personagem assim mais que obscura. Não, é uma que ela tem um, uns negócios que ela parece tipo uma demônio, uma sugadora, ah, sim, uma alimentadora. E ela e ela aparece à noite, né? Então fica aqueles rastros, assim, aquela coisa neon. Sim, sim. No clipe ela tá dentro de um carro atropelando as pessoas. Ah, então... É, é cyberpunk. Lembra Tron também. E uhum. quem é essa personagem que a boquinha faz Fala durante o clipe. Ah, é a Kali, ela é a principal. Olha, para quem tá chegando agora e não conhece K.R.E., lhes apresento a líder, né, do, do grupo do K.R.E., que é a Kali. A Kali, ela, ela é uma personagem coreana, a voz dela é interpretada pela Soyeon, né, que ela é vocalista do de Iron né? É no Mundial do ano passado, de Liga of Legends, Na final do Mundial de 2019, de League of Legends, foi em Paris, né? Teve parceria com a Louis Vuitton. Foi um negócio estrondoso. Só que aí, no ano passado, no show de encerramento, foi o grupo de hip-hop True Damage. Também criado e liderado pela Akali, que é a líder do KDA. Também foi um grupo, só que era de hip-hop. Mas é um grupo do jogo do jogo, isso com o personagem Yasu o pessoal conhece bastante Yasu, Rasagi sorie hum. né, o Saúde. samurai <risos> tem a Kali, tem a Sena, que ela é a mulher do Lúcia né, aquele atirador é, e tem a, eu tô tentando lembrar a, a Kiana é a Kiana, isso e o Echo, né, esses personagens se juntaram e fizeram um grupo de hip hop com rappers na vida real que foram se apresentar lá no, lá em Paris, no final do Mundial de League of Legends. Sobre a Serafine, então ela é uma personagem chinesa? É. Que ela vai fazer parte do grupo da KDA agora pra sempre? Então, aí que tá, muita gente confundiu. Eu, inclusive, achei que ela era a quinta integrante do KDA. Só que não, ela só fez uma participação ali, né? Ela vai seguir a carreira dela, é, dela né? Mas é, o como -A. Se, é como se ela fosse uma cantora solo dentro do jogo agora. Isso, isso, isso, exatamente. Mas tu gostou desse álbum? Tipo, tu, tu ouviu as músicas, tu já conhecia as músicas? Então, olha, eu, eu sou sincera, eu sou suspeita pra te falar, porque eu sou fã de K-pop há muito, muito tempo, ó, desde 2012 eu curto, ouço, assim, idolatro K-pop, assim, eu ouço muito, muito, muito, mais do que qualquer outro gênero musical, então eu sou suspeita, mas o que eu quero dizer é que esse álbum, o All Out, que saiu sexta-feira, ele chegou no nível, no mesmo nível, de álbuns de grandes grupos de K-pop que a gente vê hoje em dia, como Red Velvet, EXO, ou TWICE, que inclusive também tá participando em uma das faixas desse álbum. Por isso que eu achei, assim, um, um álbum de K-pop num nível, assim, muito igual dos que a gente vê por aí, sabe? De produtora uhum. grande. Fica aí um exemplo, né, para as outras é, produtoras, outras desenvolvedoras que tá tentando chamar atenção da galera de fora, né, da galera eu acho, que não é exatamente gamer. Né? Eu acho que daria muito certo se tivesse uma banda da Blizzard com Reinhardt cantando. Não, é, ele fala, <risos> você já ouviu Raufenheim? Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, de, de ter entendido junto comigo como funciona esse universo de, de grupos musicais dentro dos jogos, inclusive hoje eu descobri que tinha mais um que eu não sabia, o de hip hop, né, que foi formado. Sim, o True Damage, e olha, e vale lembrar, né, fugindo um do League of Legends, isso também está chegando a outros jogos. Por exemplo, o fenômeno Blackpink. Quem já não ouviu falar né, de Blackpink BTS, BTS? Né? O Blackpink, ele também está aparecendo no pub de Mobile, ah. que também é um jogo muito forte na Ásia, né, a China, Coreia. Mas o Blackpink ah, é, um, é um grupo que existe fora o jogo. Existe fora, exatamente. Elas estão fazendo ações dentro do jogo e também vão streamar, vão fazer algumas lives jogando. né. Mas aí já é uma questão um pouco mais de marketing, de parceria. Ah, Anita existe há muito tempo, né? A Anitta também. Tu sabe que eu tô gravando, né? <risos> Meu irmão, aqui, aqui o cara é rápido, sacou? coisa para pra não perder a realidade da coisa. Você vai usar, né? Seu filho é da mãe. O quê? Uma das faixas do, do álbum do É <risos> <risos> Uma das faixas, <risos> é, é, fala. É. Uma das faixas do que Então, vale lembrar, gente, pelo amor de Deus, que além de terem lançado o álbum, saiu a versão em português, ou seja, a versão brasileira da, da Carol Viveras, com K. Que se chama As Patroas da Carol com K, junto com a dupla Carol e Vitória.